Fala aí, meus queridos. Como você está? Tudo bem? Aqui é o Jorge ou oh, não? Hoje vou lhe mostrar ideias para você fazer um solo gostoso. Sim, aquele solo romântico. Sabe aquele momento? Você está lá tocando, você está com a sua guitarrinha. Sim, fazendo um tozão, um rezão. E ninguém percebe você. Mas você quer. Ser percebido no meio da multidão. E ali você espera ansiosamente a hora do seu solo. Mas não adianta vir com timbre ruim. Porque as pessoas vão te olhar de cara feia. Sabe aquela cara que chupou limão? Então você pega a sua guitarra. Meu Deus, está muito alta. Está muito seca. A gente precisa amaciar. Sim, o amaciante das notas. Então o que vem? Sim, vem o um reverb, vamos colocar aquele reverb gostoso, sim o som já fica mais gostoso, meu Deus, ainda tá muito alto, sim, mas já deu aquela ambiência gostosa, certo? só que ainda você não será notado, porque a guitarra está muito alta logo, vamos colocar um delay, sim, para preencher tudo venha delay, venha delay, venha com meu garoto. sim, aqui o som já começa a se nivelar uma notinha apenas aí então você faz apenas uma nota aquela pessoa lá do fundo, ela já te olha diferente você consegue lá do fundo observar o brilho no olhar. Agora você quer impressionar um pouco mais? Vamos dar mais uma amaciada nesse sol. Vamos colocar um coros. Sim, coros. Você não vai perceber a diferença. Mas ele depois, no contexto, fará toda a diferença. Sim coros. Venha lá. Gostoso. O pessoal já te olhou, já te olhou, já sabe que você tá aqui. ó. Agora aquela tia te olhou, mas ela não tá entendendo, porque sei lá, você faz de conta que não olha, que a tia mais ou menos, sabe? tia tá olhando Tá, não deu muito certo Porque aquela, sabe aquela tchutchuquinha Aquela tchutchuquinha, a florzinha Aquela florzinha que tá lá Ainda você quer chamar a atenção dela Mas aqui tá todo mundo da banda tocando E você quer impressionar um pouco mais Só que a nota que vai fazer impressionar Você começa devagarinho Certo? Entrinadinho? É, aquele finadinho gostoso, certo, lugar, espera seu momento, espera seu momento daquela dançadinha, dançadinha é muito importante, você tá, com a, você tá com a arma na mão, você tá com a guitarra, a gata vai tá te olhando, expressão, expressão, olha pra ela, Fecha um o olho. Fecha um pouquinho um o olho. Mexer o ombro é muito importante nesse momento. Porque a florzinha tá te olhando. Então você faz assim para ela. Você deu uma nota muito doce, né? Mas tudo bem, pronto. Você já deu o seu recado. Agora você tem que mostrar que você tem realmente a fúria. Você tá aqui fazendo tua base, certo? Aquele chá com pão. Mas você precisa enaltecer. Ainda ela não tá na tua. A tia já, já, já, já era, né? Se quisesse a tia tava valendo. Mas você não quer a tia. Você quer na maldade? Sim, meu garoto. Bate sempre a tônica, porque a tônica é a tônica, meu garoto. A tônica, ela fica sempre gostosa. Vem na maldade, vem na maldade. Tônica. Tônica de novo, cara. Tônica de novo. Tônica de novo. Ó, duas batidinhas. cara. Opa, opa, outras florzinhas já olharam. É, porque foi fast finger. Sim, quando é fast finger, né? É o dedinho maroto. Agora é a tia que tá te olhando. A florzinha tá te olhando. Só que ela já tá com ciúme, porque tem outras florzinhas. Agora você fez um molex Fez um churmolex, a florzinha tá tudo olhando. E você tá ali na seduzência. Certo, certo. Emagreceu um pouquinho, certo. Espera seu um momento, meu garoto. O ritmo é muito importante. Sempre aqui, ó. Olha nota lá, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Sempre, sempre funciona, sempre aqui na cabeça. E agora as florzinhas estão te olhando. Elas querem fast fingers. Elas querem fast fingers. Salto. Vem na melodia! Vem na melodia! Mais uma nota, mais alto! Certo, meu garoto, é isso que chama a atenção. Você entendeu? Aqui, pequenos elementos, porque você não estava muito interessado em fazer coisas mirabolantes. Você estava interessado nas florzinhas. Então você venha com as notas certas Sempre que estiver tocando Primeira nota do compasso Imagine a melodia Você entendeu, pequeno gafanhoto? Então isso daí, acabou Você gostou da dica de hoje? Sim, Jorge, que é romântico Jorge Também tem o coração Manteigado Sim, meu garoto Jorge Gosta da florzinha Então isso daí Bons estudos para você, safado, vagabundo e ciberano. Jorge, o faquão.